Bom dia, boa tarde, boa noite hoje, boa tarde, né? Estamos já entrando no ar aqui, eu nem sei se eu tô saindo só, então deixa eu ajeitar as coisas aqui. É, Estamos começando mais um, uma live de estudos da performance aqui pela pelo canal Arte ao Vivo, é, com o patrocínio não autorizado da Laia Gaiata e com a observação importante de que esta é mais uma live do projeto Canal Arte ao Vivo, que é um projeto do, de extensão do Centro de Cultura, linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje a gente está começando essa live já recomeçando o assunto, por isso que está a SGC aí passando com com é, essa cor que eu não quis que fosse muito cítrica para não ficar anos 80 demais mas enfim com essa cor que tá aí esse verde aí meio estranho mas é só para aludir ao a um dos aspectos né dos anos 80 e nós vamos hoje dar continuidade a uma conversa que a gente começou há 15 dias atrás quando, na volta das lives de estudos da performance, eu me propus a fazer um retrospecto né, dos anos 80. Como das outras vezes, um retrospecto, não propriamente dos anos 80, mas tentar, de, de, de algum modo, demonstrar uma possível, um possível entendimento da performance no Brasil nos anos 80, levando em consideração Inclusive, alguns aspectos é, que são limitantes, né? como, por exemplo, o próprio desconhecimento que a gente tem histórico desse, desse universo. A gente pode dizer que os anos 80 talvez tenham sido a última ocasião em que houve uma certa, eu diria, tolerância ou imposição. Né? E, na verdade, os anos 80 vindo... De, na saída de uma ditadura não era não podia ser muito diferente disso mas é uma é a última ocasião em que se tolera ou que se suporta eu acho que é melhor o termo se suporta uma uma ignorância um desconhecimento uma, uma muitas vezes proposital afastamento do fato de que o Brasil inteiro a essa altura do campeonato é, e não somente os grandes centros, assim chamados grandes centros de Rio e São Paulo, às vezes Belo horizonte, né, quando havia muita concessão, às vezes com muito mais concessão, Porto Alegre, Curitiba, no sul, e Recife e Salvador, no norte, é, mas não passava disso, né, se considerava que é, existia é, alguma coisa é, artística, de modo geral. Né? Quer dizer, os anos 80, explicando melhor, são a época, talvez a última época, em que há é, ainda uma credulidade, de certa forma, né, num, num certo êxodo em direção a Rio e São Paulo, que hoje, felizmente, já se modificou. Isso começou a se modificar, na verdade, já no começo do século XXI. Deixa eu só melhorar um pouquinho a luz aqui, porque eu comecei a live sem atentar para isso, está muito escuro. E muito embora a gente vá falar do mundo dark e tudo isso não tem justificativa para ser tão escuro assim. Né? Bom, é... eu disse na live passada, na ocasião passada, eu disse que eu estava me baseando também num texto parcialmente inédito, cheguei a mostrar aqui, eu digo parcialmente inédito, porque o texto é inédito em português. Né? Nós fizemos ele aqui no Brasil, ele foi retalhado, encurtado, exprimido e posto dentro de uma revista no Canadá, ainda em 2004, e é o que me consta, é uma das poucas retrospectivas que foram feitas da, da, da performance nesse período no Brasil, mas existem algumas, eu, na, na live passada, eu falei, por exemplo, do Paulo Reis, em Curitiba, e né? eu tenho aqui o exemplar do Corpo na Cidade, é uma bela retrospectiva não só dos anos 80, mas também dos anos 70, da performance dos anos 70 e 80 na cidade de Curitiba. Isso foi, na verdade, uma exposição que se transformou também nessa publicação aqui, o Corpo na Cidade. Então, há esforços. A gente aqui não sabe, mas há esforços em vários lugares. É... Estando aqui, por exemplo, na Bahia, tenho sabido de várias coisas que aconteceram nesse período, né? tenho é, amigos, pessoas que são diretamente ligadas à performance, como a Aísa Heráclito, por exemplo, estava me contando outro dia sobre as atividades de performance aqui em Salvador nos anos 80, aqui na Bahia nos anos 80, mas Salvador é na pontinha de um estado gigantesco, então há inúmeras outras coisas. A gente percebeu isso quando a gente fez, por exemplo... Não me lembro mais se foi Perforce 5 ou Perforce 6, é, e a gente tinha um dos lugares que a gente estava fazendo é, performance, organizando as performances, era no Largo da Batata, e é, a gente recebeu, agora eu já esqueci o nome do menino, o menino de Sergipe, que fazia uma performance e comer farinha, era incrível. Né? Então, é, na verdade, é, o Brasil é um país de vocação performática, eu não vou ficar insistindo nessas coisas que eu já falei 200 mil vezes, e, e, e, portanto, é, isso aqui é absolutamente parcial e recortado. Além disso, tem outra, uma outra questão também é, importante, é que a gente tem alguns referenciais é, é, internacionais também que também dão conta desse tipo de situação ou que, de alguma maneira, fazem essa, esse, esse, essas conexões que vamos alimentar aqui. E... É, isso é, tem algumas figuras icônicas, pelo menos de uma eu vou falar aqui, mas há uma série de figuras icônicas desse, desse universo das relações entre performance e principalmente cultura pop nos anos 80, mas não são aquelas óbvias que a gente pensa desde Boy Jorge até Michael Jackson uma coisa assim, isso é a superfície de, uma, de um universo de coisas que foi de certo modo, é esse universo que o Cohen começou a ver quando ele foi para os Estados Unidos, na história que eu já contei na semana passada, e volta para cá com, é, com as, as, as informações né, sobre as bandas da Califórnia, sobre as novidades dos punks. Né, e isso vai provocar uma transformação aqui também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É por isso que, inclusive, eu botei aí é, na, no, no, na própria chamada né, da live de hoje o Começo do Fim do Mundo, né, o festival Punk Começo do Fim do Mundo. Então, hoje eu quero seguir de perto esse texto e fazer uma certa cronologia disso. E muitas vezes eu vou ler aqui, eu vou ler trechos do, do, do texto que eu compus com o, o Donassi, e, naturalmente, que a gente vai... É, eu vou mencionar aqui... É, deixa eu pegar aqui o... Descer aqui, deixa eu pegar aqui o... Onde é que está o Donácio aqui? Vou botar ele aqui para vocês. É. Não, peraí. Esse é o cara que... É, junto comigo escreveu esse texto, chama-se Otávio Donassi, e que está aí com, a, com, com a, a televisão na cabeça, exatamente porque essa é a principal, a principal produção dele, as videocriaturas que surgem justamente nos anos 80. E foi com Otávio Donassi que ainda lá nos idos de 2004 a gente sentou juntos e começou a fazer essa conversa que eu vou passar para vocês agora. É... Eu queria só pedir, a Tigresa já botou aqui um comentário, mas, mais uma vez, lembrando que quando eu transmito do SEMIAD para o Facebook, eu não consigo postar comentários, então, se tiver saindo alguma coisa de som ou imagem errado, por favor, me avise. Eu tentei defender, nesse texto que eu estou mencionando, que se chama Revivendo a Arte ao Vivo, que é... Quando eu digo revivendo a arte ao vivo é um contexto totalmente diferente da época que ele foi escrito. Quando se falava revivendo a arte ao vivo, revivendo a performance nos anos 2004, significava no ano de 2004 significava revivendo mesmo, porque pouquíssimas pessoas, né, nos anos no começo do século 21 estavam lembradas e as novas gerações não conheciam os artistas da performance nem sabiam da existência de um, de um movimento muito forte. A gente estava falando, na verdade, para as pessoas uh, de uma outra geração que tem um costume uh, muito modernista, que é pensar assim, não, isso aí é uma coisa que aconteceu lá nos anos 70, não, isso aí é uma coisa que aconteceu lá nos anos 80. Né, e vão trocando essas, esses acontecimentos e não percebem uma linha de continuidade entre épocas diferentes e como, na verdade, isso se estrutura como um discurso que vai se expandindo ao longo do tempo. Então, eu tentei articular duas ideias aqui. A primeira é que não é possível compreender o momento contemporâneo. Quando eu digo momento contemporâneo, aqui eu estou falando de 2004 da arte de São Paulo, sem que se perceba as suas fontes geradoras e que essas se situam na singular confluência entre experimentos simultaneamente construtivos e desconstrutivos levados a cabo principalmente durante os anos 80. Essa, essa história de eu falar dos construtivos e desconstrutivos tem que ver com, com algo que eu estava elaborando na época ainda, eu tinha acabado de fazer nos anos 80, nos anos 90, perdão, eu tinha acabado de fazer a minha, terminar o meu doutorado, em 98, onde eu trabalhava com essa ideia de associar construção e construção e continuava levando isso adiante no começo do século XXI. E depois isso viria a sair na publicação dessa tese de doutoramento dos anos 80, a publicação que se daria em 2010. Então... Mas há, o mais importante não é o construtivo e o desconstrutivo, mas esses experimentos dos anos 80 informaram muitas coisas das décadas posteriores. Entretanto, no final da década de 90 e, e começo da década de zero, muito naturalmente ninguém queria se ver né, ancorado a alguma coisa que tivesse passado nos anos 80. A segunda, a segunda ideia que, que eu sustentava no texto é que essa singularidade vem à tona em um momento no qual a música pop passa a ser relevante para a produção artística, essa singularidade da aparição de uma, vamos dizer assim, para não ficar falando só, advogando em torno da performance, da arte multimídia de modo geral, quer dizer, o um ambiente dos anos 80 artístico, sobretudo na cidade de São Paulo, para, para referenciar inclusive, de pessoas que viviam em outros estados, como era o meu caso, eu não morei em São Paulo nos anos 80, o referencial era de São Paulo como uma cidade multimídia, ou seja, como uma cidade que tinha, onde essas coisas de novas tecnologias se desenvolviam muito, né? tinha-se muito essa percepção. São Paulo ficou caracterizada é, desde os anos 50, é, dessa forma, com os movimentos artísticos e a industrialização acelerada e mesmo a descontrolada industrialização de São Paulo, é, contribuíram para isso. Outro dia eu revi um documentário de, acho que de 1997, o dever de ofício, porque amanhã vou participar de uma mesa sobre Haroldo de Campos, e revi um documentário dele antigo, é, dele não, sobre ele, chamado São Paulo de Haroldo de Campos, uma produtora fez isso para a TV Cultura em fins dos anos 90. O Haroldo passeia pela cidade, mostra algumas coisas. Eles fizeram isso a São Paulo de Fulano, e sicano e aí tinha essa do Haroldo de Campos. E o Haroldo fala sobre a, essa personalidade é, confusa de São Paulo. Ele diz assim: ela é uma, é uma cidade que constrói história e põe outra história por cima daquela história. E ele vai falando dessa estrutura palimpsésica da cidade, que vai sobrepondo coisas sobre outras, daí né, apagando os traços anteriores, mas. É, fragmentos desses traços reaparecem aqui e ali. Se você hoje anda pelo centro de São Paulo, inclusive em algumas regiões degradadas, você pode estar passando por alguns dos lugares mais importantes dessa cena artística, não vou falar só da performance, da cena artística dos anos 80. Então, por exemplo, se você passar ali pela Alameda Nótima, que tempos atrás as pessoas não estavam nem sequer passando com medo de, de, das reuniões de crack ali, Ali era um dos pontos mais importantes no do, da, da, do, do movimento artístico de São Paulo nos anos 80. Se você passa ali pela 13 de Maio e desce é, para Conselheiro Nebias, que chama, né? a, a rua do Madame Satã. Hoje, Madame Satã está funcionando. As pessoas conhecem ele, já sabem que ele é a continuidade de uma casa noturna antiga e tal. Mas hoje é chique. Hoje, Madame Satã é muito chique. Foi um. um menino que é empresário, que foi uh, DJ, é, começou a carreira de DJ no Madame Satan que retomou a casa e está conseguindo manter, parece que a casa está conseguindo se manter até hoje, e com as características mais ou menos semelhantes, era bem mais precário na época. Mas é um outro ponto de encontro fundamental. Né? Se você está andando ali pela Mãe também, você vai passar na frente de lojas hoje, que são... Perto de pizzarias, coisa assim, que um dia foram casas noturnas importantes. Você, se você tiver a descer mais lá para o Bexiga, você pode vir a passar na frente do que foi um dia o Carbono 14, nem sei o que é hoje, acho que deve ser um supermercado, alguma coisa assim, ou uma igreja, alguma coisa assim. É, Num lugar que é um lugar geralmente não de, de má tá, reputação de frequência. Né? A própria área ali do Teatro Oficina era uma área muito movimentada, quer dizer, o Bexiga todo. E daí a gente entende tanta reivindicação do Zé em relação ao bexiga, é muito importante essa reivindicação, porque, de fato, nos anos 80, o bexiga foi o lugar, é, o ponto de encontro, o lugar onde se devia estar. E isso não excluía a possibilidade, como nós vivenciamos, eu tocando numa banda, a gente fumando um cigarro do lado de fora do, do, do Madame Satã, presenciar um tiroteio, que acontecia também naquela época. Mas, ao mesmo tempo, me lembro de uma vez, é, depois de uma noitada no Satan, e com uma menina andando pela cidade até o dia amanhecer. Né? É, sempre com receio de que pudéssemos encontrar os, os, os, os punks do subúrbio, os caracas do ABC, porque se encontrasse essa gente, dava treta, ou se a polícia te parasse, podia te encher o saco e tal, porque a gente também tinha um visual. Né? Então, é, ou seja, é, essa... São Paulo sempre foi isso, na verdade. Assim, recrudece, piora em uma, algumas épocas e outras, mas sempre foi essa cidade é, que faz uma confluência, por isso atraente para esse tipo de estética, que é a estética vigente nos anos 80 e que é determinada, entre outras coisas, por exemplo, pelo filme do Ridley Scott, Blade Runner. Né? Blade Runner é um filme que a gente assiste, eu assisti no cinema Rian, no Rio de Janeiro, um cinema que ficava, era lindo, que ficava perto, da, era na Praia de Ipanema, você, quando saía você do cinema você estava na praia. E aí eu assisti Blade Runner dentro do cinema e saí numa tarde com aquele sol intenso, praia e tal, quer dizer, aquela atmosfera é, lúgubre né, do, do Blade Runner não correspondia né, com aquilo lá. Mas mesmo assim, por exemplo, no Rio de Janeiro você tinha uma casa noturna que até hoje faz todo mundo rir do nome, muita gente que não conhece, que é um nome realmente muito engraçado, chamada Crepúsculo de Cubatão. Eu tenho para mim até hoje que isso fazia parte de uma gozação com São Paulo. E era uma casa em Copacabana, depois virou kitnet e tudo. E era um desses lugares também importantes nos anos 80. Mas o Rio de Janeiro carecia um pouco disso, porque era São Paulo que tinha ambiente urbano, né, de megalópole decadente e tal, que servia muito bem aos propósitos da estética vigente da época. É, então, isso, muito embora você possa falar de todas essas coisas como coisas que são circunstanciais, são da época e tal, elas deixam traços que vão reverberar depois na sequência. O principal defensor dessa ideia de que a... É, é, havia uma confluência entre música pop e, e produção artística. Foi justamente o Renato que expôs, não de forma simplificada, no performance como linguagem. A gente já viu isso aqui. Eu já falei daqui. E, e, e aí, eu na sequência só falo que vamos conversar sobre isso eu e Donacio. É, e é, deixa eu pular uns pedaços aqui é porque eu falo um pouco sobre o Renato, que não, tem, não veio ao caso aqui, é, um, é, digamos, uma página de agradecimento. E aí eu volto um pouquinho atrás e digo o seguinte, os moleques de 14 a 16 anos de idade, que, como eu, viveram suas adolescências durante os anos 70, discutiam temas absolutamente esotéricos, como esse, música ao vivo ou música de estúdio, disco ao vivo ou disco de estúdio. Né? Parece que agora, por outros motivos, essas discussões voltam à tona. Os grupos se dividiam entre os que preferiam usar live, que era o meu caso. e Eu acho engraçado hoje fazer tantas lives, eu acho que eu estou cumprindo uma coisa que era lá dos meus 16 anos de idade, que eu gostava de discos ao vivo. E os que preferiam registro de estúdio feito com mais cuidado, mais elaborado. A live reproduzia a energia do palco é, e tinha de quebra a vantagem de reunir as melhores canções da banda. É, isso era uma vantagem pragmática, né? quer dizer, a gente comprava o disco ao vivo, porque isso, eu já contei isso numa outra aula aqui, isso facilitava para você ter acesso às principais é, músicas da, da banda sem precisar, na verdade, ter vários discos, você tinha vários discos em um disco só, claro que isso era uma total auto-engano, né? E tinha de quebra a vantagem de re reunir as maneiras cançadas. O disco de estúdio, se bem ouvido, podia revelar sutilezas da composição, detalhes do arranjo, sequências para serem estudadas e imitadas até a exaustão, a exaustão perdão. enfim, quase uma aula de música, que é muito o que hoje eu tento fazer. Está claro que as duas facções se complementavam e que cada uma representava apenas um ou mais aspectos do amor que nos unia em torno da música e de tudo aquilo que ela gerava. A moda, o comportamento, as atitudes, os penteados, as roupas, as revistas, as declarações bombásticas, a estética, a ética, a lógica, enfim, tudo isso que compõe o que na nossa geração, durante seu amadurecimento, nasceu, cresceu e produziu frutos junto com ela, que são as subculturas pop, que é uma, esse termo, culturas pop e subculturas pop é alguma coisa que também está é, muito presente, é, é, numa uma certa sociologia britânica, principalmente, né, e que é, é, foi, portanto, fez com que é, entrasse em, em circulação, deixa eu tirar uma coisa aqui, entrasse em circulação é, no meio acadêmico uma uma é, uma um pensamento, uma, um campo de análise, um campo de investigações, que é o das subculturas e das culturas jovens dos anos é, dos anos dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Então, isso deu margem, inclusive, à criação de, coisa, de coisas muito interessantes, como é, as, as, eu conheci uma vez uma coletânea de. de, de é, histórica, né, de culturas rebeldes, né, de acontecimentos em culturas rebeldes, né, que vão, que vem lá desde, por exemplo, os, uma coisa que Baudelaire fala, os Apaches, que eram os delinquentes juvenis que tinha, eram os punks da época, né, que existiam na, na ainda na Paris, é, ainda medieval, embora já no século 19, na Paris do século 18, do século 19. De apaches a punks, é por isso que o Caetano Meloso falava na música, apaches, punks, existencialistas, hippies de todos os tempos, unidos, é isso. Né? Tem que ver com essa conjunção de atitudes que são sempre impulsionadas pela juventude. Entretanto, eu tenho observado, não sem um certo, uma certa decepção, que... É, isso também já foi capturado de forma total pelo, pelo capital e, portanto, isso já virou também uma espécie de expectativa né, que vai sendo negativada pelo fato de que muitas vezes você vê algumas reivindicações é, adolescentes serem mais conservadoras do que as mais conservadoras de reivindicações. Né? Então, aí o negócio fica terrível, mas esse é outro assunto. Eu diria que não é possível entender a arte contemporânea particularmente então, se não entendermos o ambiente de discussão e criação gerado a partir dos anos 80, né, da, e, e, e que se fez a partir da contínua convergência entre o álbum ao vivo e o de estúdio. Né? É, ou seja, o ambiente pop depois vai ter muito que ver com isso. E não é sempre que se percebe isso, isso é um detalhe do que eu estou falando e diz respeito, mais especificamente, à questão da discografia musical. É, a diferença que faz uma gravação ao vivo de uma gravação de estúdio, do ponto de vista de discos, e sobretudo de discos de vinil, tinha que ver com você poder fazer e refazer continuamente, ou você fazer como faziam, por exemplo, os músicos de jazz, na década de 50, que entravam, ou 40 ou 30, que entravam no estúdio, mas na década de 50, porque isso tem mais a ver com long play, Entrava no estúdio e gravava as suas faixas, Kind of Blue é um pouco isso. Tem aquele disco do, da Impulse, do John Coltrane, também é isso. Tem muita essa, essa história de você entrar e fazer os takes. Tem o um famoso take é, com o famoso solo é, é, de sax alto do, do Charlie Parker, né? que ele faz uma escala absolutamente fantástica, que foi, foi pego assim numa, num take de estúdio. Era assim que se gravava, era, uma, era quase como uma gravação ao vivo, só que feita no estúdio. Aquela ideia que o Arnaldo brincou há alguns anos, ao vivo no estúdio. Era bem isso, era ao vivo no estúdio. O desenvolvimento, sobretudo a partir das, das, das dos, anos, dos anos 60, né? de técnicas, uso de, de mesas de 16 canais, quando os Beatles fazem o Sgt. Pepper, e tal é que acaba... É, tornando essa, essa, essa coisa de fazer gravar no estúdio, e esse, essa desaparição dos Beatles, da situação ao vivo e essa produção em estúdio, é, isso acaba se desenvolvendo de uma forma que vai até se hipertrofiar nos, na década seguinte. É, é, tem um, um, um participante aqui que está me perguntando, eu não consigo pronunciar o, o nome do Kimix Pildora, mas me, o Odra, algo assim. Ele me pergunta se, se eu enxergo alguma possibilidade de evitar a aproximação da performance pelo capitalismo. Não, não tem. A performance já foi capturada pelo capitalismo há muito tempo. Agora, hoje a gente tem uma sabedoria para além disso, que é perceber que algumas coisas que são inapreensíveis, porque o capitalismo em si não é nada. Quer dizer, é, ele é, na verdade, uma construção de uma lógica de existência. E essa lógica de existência está é, viciada em certos hábitos de pensamento, de percepção, que não conseguem enxergar certas coisas. Né? É, apropriação do punk subcultura que visa o pop. Isso já aconteceu na época. E eu vou lhe dizer mais, é, com com, com a licença aqui do Zimaldo, que, é, que foi punk aqui de, de. e de certa forma é até hoje, porque uma vez que você passa pelo punk você nunca deixa de ser, né nós todos, né, Zimaldo? Mas é, eu, eu diria que em 1977, se você for ver, tinha um documentário que estava agora, eu não consegui assistir, no final das contas, saiu, não deu para assistir um documentário chamado White Riots sobre a, a, o movimento rock contra o racismo, rock against racism, que se fez entre os punks na década de 70. Foi o último, a, o último berro revolucionário né, que teve nos anos 70, no punk in, em inglês principalmente, para depois o troço naufragar para dentro de uma coisa comercial porque o The Clash ficou se tornando uma banda de muito sucesso, ficou gigantesco, né? E todo mundo começou. O Sex Pistols é, é, terminou e lançou um disco que, e, e um filme que chamava The Great Rock and Roll Swindle, que era a grande jogada do rock and roll, né? assumindo o seu a sua proximidade, né? Com, com, com o trambique, de modo geral, o trambique generalizado, eles vieram aqui no Brasil visitar o Ronald Biggs, que foi, era um famoso ladrão inglês que tinha fugido, tinha conseguido escapar da polícia inglesa e vivia aqui no Brasil, é, na beira da praia, tomando, tomando água de coco. Depois se ferrou, voltou para a Inglaterra, foi preso e tudo mais. E, portanto, assim... Se toda anti-arte vira se você vê alguma possibilidade de sair dessa aporia? Não, da aporia a gente não vai sair porque ela é assim. É, quer dizer, essa, esse conflito é posto nesses termos. Né? É, elas, as, é isso, elas vão se transformando, elas vão se fetichizando. Se você lê lá sobre o Apache do Baudelaire e depois você lê isso no Walter Benjamin, você vai encontrar continuamente a fetichização disso. É a transformação, o que é a fetichização? É a transformação, para falar assim, dentro de um jargão clássico marxista, é transformação em mercadoria. Né? E isso é inevitável dentro do sistema capitalista. Então, assim, só se a gente tiver uma, uma esperança de no futuro ter algum outro tipo de regime de trocas de valor dentro da sociedade que não pressupõe a acumulação de capital. Porque se pressupõe, você tem sempre... É, você esse, esse, tem, tem sempre esse problema, isso é o destino trágico da situação, isso está rendendo muitos, muitos, muitas conversas, inclusive sobre essa questão do, do artista, do, da superstar, do rock and roll e tal, e como isso agora mesmo está saindo uma coisa sobre Jimi Hendrix, falando sobre isso, que ele estava sendo espicaçado pelos seus empresários, inclusive ele teve um empresário muito mau caráter, que fazia de tocar muitos, muitos, muitos, muitos shows, e ganhava e, e sempre não via dinheiro. Quer dizer, era, era interessava esses empresários que, que cada artista tivesse a sua imagem mais louca possível e, ao mesmo tempo, isso alimentava uma máquina né, de apresentações que rendiam muito dinheiro. Tem muitas histórias de Trambique disso aí. É, se você for procurar saber por que que Rolling Stones saíram da Inglaterra e foram para a França, para fugir da, da, do fisco inglês, que durante o, o governo trabalhista botou o pé em cima dessas coisas e fez com que os mais ricos pagassem, que era o que precisava ser feito aqui no Brasil, pagassem alíquotas acima de 70%. né? Quer dizer, é, são, é, é, um, é um contexto de, de lutas. Né? É, contra uma situação que o liberalismo criou, que é, é que e que se vale inclusive das dos próprios princípios liberais, mas que ao mesmo tempo é, acaba sendo sempre recapturada, né? É, as, as capturas sempre existirão. O que a gente precisa aprender é como escapulir delas, como buscar os, as linhas de fuga, os, os outros lugares, né? Estou tentando um pouco fazer isso aqui aqui. É, nos anos 80 teve uma enxurrada de fatos que mudaram a face do mundo, né? um período de paradoxos, o principal deles era que todos nós esperávamos o fim do mundo, mas ao mesmo tempo tínhamos uma esperança de que nada disso acontecesse, né? quer dizer, vivia-se essa, essa situação ao mesmo tempo de... Era uma, uma espécie de agonismo constante. Né? Tudo ia acabar e, ao mesmo tempo, a gente vivia aqui no Brasil essa, essa expectativa de um mundo novo que era trazido justamente pela redemocratização. O senso comum de costuma identificar alguns dados históricos comportamentais daquele tempo. A apropriação, olha aí, a apropriação do punk pela moda, que é o que efetivamente já estava acontecendo, new wave, que na verdade vinha a ser, de certo modo, Aquele, o outro nome que foi dado ao punk no início e depois se transforma numa denominação, isso é interessante assinalar, numa denominação para é, um outro movimento que vinha depois do punk. Né? Mas durante muito tempo o punk foi chamado também de Nova Onda, mas essa Nova Onda inglesa, na verdade, era depois passou a designar outras coisas que não eram punk, né? sobretudo fora do... do, do, do da, da metrópole né é, havia aqui é um dado engraçado para mencionar havia aqui nos anos 80 alguém percebeu a vela da fabricante de shampoo e tudo percebeu que tinha alguma coisa no ar isso aconteceu algumas vezes com alguns produtos e resolveram lançar um gel para os cabelos Que naquela época pouca gente usava já era uma novidade né Começaram a perceber que tinha um pessoal, uma meninada, que estava cortando o cabelo curto deixando... Lembra daquele negócio do mullet, né? Deixando um tupete aqui em cima e tal. falando pô, espera aí, vamos inventar um negócio para esse pessoal. E aí criaram uma, uma meleca cor-de-rosa que chamava New Wave Gel. Vinha numa embalagem transparente, era cor-de-rosa e era o, os, a, a embalagem, todos os detalhes eram em roxo. Era bem isso, né? E o new wave gel era justamente isso para você fazer um cabelo new wave, né? Claro que nós todos que tínhamos vinhamos algum tempo usando o termo new wave morremos de vergonha aí todo mundo passou new wave ficou proibido o termo, né? E, e tinha gente que usava escondido, né? O new wave gel, mas oficialmente, né? Eu me lembro inclusive de uma discussão sobre isso que aconteceu no festival de no festival Punk Jus de Fora, tinha um pessoal que fazia é, moicano, né, a grande discussão, assim, como é que eu faço para fazer o cabelo ficar em pé? Né? Então, tinha um pessoal que usava uma mistura de ovo e farinha de trigo, era um negócio miserável. Naturalmente, deixava o cabelo como se fosse um pudim, né, uma... Uma torta, né? era a mesma massa. Na verdade, essa molecada pegou a ideia de você fazer uma massa, uma massa de empadão, uma coisa assim, e fazer isso no cabelo, uma né? coisa muito louca. Tinha outras fórmulas mais cabulosas ainda. Essa época, então, da New Wave, da era thatcher Reagan, do nihilismo, cinismos e UPS, a transvanguarda, o neoconservadorismo em meio aos neons e neons. É, aos neos e neonze inúmeros, os pós-modernismos e concluindo a bombástica a demolição do Muro de Berlim, colapso do socialismo e a entrada do mundo na era digital. Foi, portanto, a, a cerimônia de fechamento dos anos 80 foi a queda do Muro de Berlim. Na queda do Muro de Berlim também caiu um monte de outras coisas que se sustentavam ainda mal e mal nos anos 80. É. é é uma época também que aparecem esses liberalismos. Né? Na época tinha o termo Yuppie, que eram jovens profissionais. Até um, alguns deles aparecem em alguns filmes, inclusive. É, algumas ironias em torno dessa figura do Yuppie. Por exemplo, tem um filme do Brian De Palma, é isso? É After Hours... Um sujeito, acho que é do, do Brandon Paul, mas eu posso estar enganado com relação ao cinema. O cara se perde. É, o cara é um IUP, um, um sujeito ridículo, bem-sucedido nos negócios e tal, não sei o que Que é ele, um dia, seguindo uma coisa, provavelmente apelo sexual, já não lembro direito do trecho da história. Eu sei que ele vira, me acha que ele vai parar numa região da cidade de Nova York que ele não conhece obviamente que é uma região deserta ainda naquela época deserta, que era a região dos dos dos lofts tá porque ele conhece uma artista que ele fala vou pegar essa menina e tal tá, vou e aí ele acaba indo parar nesse lugar e aí ele começa a enfrentar as, a realidade do lugar né as figuras estranhas do lugar né? ele se perde num... num... E aí, todo o dinheiro que ele tem, a carteira, tudo não vale absolutamente nada, o cartão de crédito, nada do que ele tem, ele fica realmente entregue à própria sorte. Essa, essa, esse universo, né, que é o universo, é, é um universo é, das, das formas estranhas da cultura, né, é um universo que foi muito bem representado por essa figura que eu vou mostrar agora aqui, né, que é essa figura chamada Nina Hagen. Nina Hagen era uma cantora lírica alemã, jovem, jovem muito jovem, que é, sacou bem no início esse processo todo e resolveu fazer uma mistura muito singular. Eu diria que ela é uma das figuras que mais singularmente faz essa mistura entre algo que vinha do punk e algo que, vinha, que já existia nos anos 70, e isso, ela, ela junta essas coisas todas e com uma máscara que ela tinha extraordinária, com esse poder que a idiosincrasia do corpo dela tinha, ela, tinha, ela era capaz de fazer umas caretas absolutamente estrambóticas. Né? E rapidamente a Nina Hagen alcançou né, interesse na época, porque era uma época, inclusive, que tinha essa característica também. É, a garota de Berlim, o mal está falando aqui, é verdade tem uma história sobre isso, eu conto, Simão. pode deixar. É, ela, ela rapidamente ganha é, notoriedade porque havia um interesse nessas figuras estranhas. Essa história da garota de Berlim, é o seguinte, ela vem a São Paulo é, em certa época, por quê? porque existe uma coisa que vai acontecer nos anos 80 no Brasil que vai mudar o panorama da música, eu já falei isso na vez passada, por isso não vou entrar em maiores detalhes, chama Rock em Rio. E uma das atrações do Rock in Rio vem a ser justamente a Nina Hagg. Estando aqui, ela acaba cruzando os caminhos com o nosso Supla, né? que era é, um artista é, muito da cola também desse episódio dos anos 80 e muito fã, especialmente fã, do Billy Idol. Né? O do, do Billy Idol, que muita gente não sabe, não era só um cantor, ele foi o principal vo o vocalista da de uma banda importante chamada Geração X (Generation X). Na verdade é o que tem que dá nome a essa geração que é tida como a geração nossa, né? A geração das pessoas que eram jovens nos anos 80, né? A geração X. E antes de se tornar, de partir para a carreira solo, Billy Idol tem uma, tinha uma, uma, uma, teve uma atuação forte nessa banda, Generation X, que é uma banda, era uma banda, começa com uma banda punk dos anos 70. E, e, bom, é, o, o nosso amigo Supla cruza caminhos com a Nina Hagen e eles têm um fé segundo consta, e, esse, e isso resultou na música chamada Garota de, Bar, de Berlim, Linda Garota de Berlim, que é uma homenagem que o Supla faz à Nina Hagen. Ela era realmente uma celebridade na época. Então é uma, eu acho que ela representa, de certo modo, essa... essa esse conjunto de acontecimentos aí. Esse quadro histórico não é errado, mas é incompleto como vivência, claro. Uma época também é rica de experiências individuais, percepções guiadas pelos sentidos. Né? Os videoclipes, por exemplo, a superfície luminosa da tela da TV, as cores das roupas, os movimentos das danças, a sutil variação dos volumes dos instrumentos na música a inveja que tínhamos da beleza dos japoneses, isso era uma coisa que virou um tema, né como são lindos os burgueses e os japoneses. Está no disco Oitentista do Caetano Veloso, que é o Velô, está lá, queria cantar 700 mil vezes, como são lindos como são lindos os burgueses e os japoneses. Japoneses por quê? Em primeiro lugar, porque há uma figura que se destaca nos anos 80, como também uma imagem forte dos anos 80, que é a figura do compositor, um compositor, inclusive, extraordinário, chamado Ryuichi Sakamoto, que é, faz muito sucesso, mas há um interesse geral pelos anos 80. Então, outro dia eu estava falando aqui numa, numa aula do meu amigo é, Mário Ramiro, falei de, mencionei um artista que era muito badalado pelo pessoal do Madame Satana nos anos 80, eu esqueci, eu confundi o nome do, da figura, eu falei que era o um tal de John Vu, não era, chamava Ricardo Vu, mas esse cara, por exemplo, que era um acho que coreano, uma coisa assim, é, não parava de aparecer aqui, olha ele aqui. Não parava de aparecer no fanzine do Madame Satã. Né? Estava sempre lá, era uma das personalidades da época. Naturalmente hoje ninguém lembra direito, mas ah, figuras orientais eram muito. acabaram sendo muito valorizadas nessa época. Isso é uma coisa que eu nem tenho muita explicação para isso, mas inclusive a. a a retomar, eu me lembro que foi uma época, por exemplo, em que começava, todo mundo a assistir filmes japoneses. Né? Foi a, foram fases diferentes, teve a fase já no, quase nos anos 90 dos filmes iranianos, né? dos anos 80 para os anos 90, a moçada interessada no cinema iraniano, mas antes desse teve uma nova moda. Né? Primeiro foi assim, a recuperação da novela vague e tal, no começo dos anos 80, depois cinema japonês o né, cinema japonês, todo mundo começou a rever os grandes diretores japoneses. Né? Então, os videoclipes, a superfície luminosa da tela da TV, é, hoje a gente sabe que é uma coisa completamente banal, né? uma imagem de um azul projetada numa parede, e tal. é coisa mais qualquer projetor que você liga, você, tem, você não está ligado em lugar nenhum para fazer aquela tela azul. Essa tela azul se posta no, no fundo de um teatro de um palco, como aconteceu com Laurie Anderson lá no filme Home of the Brave, representava uma coisa absolutamente impressionante, inclusive a própria, a própria a, a projeção de uma TV fora do ar, né? isso amplificado para, uma, para o fundo de um palco, isso era algo excepcional. Vou avisar para vocês que daqui a pouco vai passar, ou já começou a tocar aí nas imediações o pagode, viu? Hoje é sextou, né? então aí começa logo a movimentação aqui em Cachoeira. É... Então, os videoclipes, a superfície luminosa da tela da TV, as cores das roupas, os movimentos das danças, a sutil variação dos volumes dos instrumentos na música, essa variação, a sutil variação dos volumes dos instrumentos da música, só muito recentemente eu soube, assistindo também a um outro documentário sobre a influência do reggae, sobre o punk uh, inglês, eh, eu descobri, o que confirma mais uma vez, que são sempre musicalmente, né, na música pop principalmente, a música negra sempre está anos luz à frente. Né? Então, os, os, os músicos e produtores de reggae levam o reggae para a Inglaterra e... Eh, de certo modo, a associação entre o reggae é, entre o reggae e o punk no começo dos anos 70, a associação essa feita é um pouco punk attitude. É, essa associação feita, inclusive, em função de coisas como essa, essa campanha do rock contra o racismo. Né? O ska é um pouco depois, Márcio, mas a, essa associação entre o punk e o e o, e o reggae, que era porque eram ambos movimentos de trabalhadores. né Então, é, tinha muito essa história de você é, pregar essa união né é, entre negros e brancos. Segundo a hipótese foi oferecida nesse documentário, Zimaldo, foi sim, o povo teria nascido em festas de reggae, sim um tipo de dança, porque o Dom Letts, esse é um depoimento que o próprio Dom Letts dá, esse vídeo está aqui no YouTube, o Don Letts dá um depoimento em que ele diz assim, entre uma apresentação de uma banda de rock, de, de punk rock e outra, eu botava reggae, e o pessoal dançava. Né? Então, naturalmente, que tem, tem uma, uma coisa aí. Mas aí eu queria falar da mixagem, porque a mixagem do reggae, como você tem, é, o que, que conduz a, a, a, a, a, a cozinha rítmica do reggae, conduzida da mesma forma, classicamente, que é a mesma condução do blues, e a mesma condução do jazz, que é o drum and bass, né? a bateria e o baixo, aquela pulsação fundamental, né, onde a guitarra só comparece dando os seus check, check, check, num, num contratempo. Né? Então, essa, essa estrutura é a estrutura que vai alimentar o próprio tipo de mixagem que depois vai se tornar usada aqui, que aqui no Brasil, por exemplo, ninguém conhecia. A gente, quando chegava no estúdio, dizia assim, a gente quer botar o baixo e a bateria na frente o técnico de som quase se matava. A tradição aqui no Brasil era esconder, né, essa cozinha, né, e colocar na frente a voz do cantor, né. Nós estávamos ainda nos anos 80 e a gente, eu me lembro, eu vivi muitas brigas de estúdio nesse sentido, inclusive com gravação de disco e tudo, porque é, os técnicos não, realmente não sabiam. A gente levava as coisas, mostrava para eles, eles tentavam emular, e tentaram, inclusive com muita necessidade emular mas não ficava a mesma coisa. Daí porque a gente, quando ouve discos de rock brasileiros dos anos 80, né, do rock de Brasília, do Rio, de São Paulo, de todos os lugares, é... você vê que, às vezes, tem umas coisas que estão meio... E é um problema que também já acontecia nos anos 70. Né? É... É... E, e, e se, e se espra... espalha pelos anos 80. Quer dizer as gravadoras não atualizaram isso, as gravadoras não atualizaram seu software, não fizeram as atualizações corretas, e não só as gravadoras não fizeram, as gravadoras não fizeram, os centros culturais que praticamente não existiam, não fizeram, enfim. Estava-se realmente num estado de, de anomia que é, é muito difícil comparar o que era a ambiência do Brasil dos anos 70 com aquilo que explode nos anos 80 de forma tremenda. De outra perspectiva, é evidente que a performance no Brasil não constitui novidade nos anos 80. Se quiséssemos ser minuciosos, muito mais do que um artigo seria necessário para assinalar, eu vou citar apenas algumas coisas aqui, os esforços inusitados dos modernistas, principalmente, falado, particularmente, Flávio de Carvalho, é, até os experimentos dos 60, invenção absoluta de Helio de Sica, com os penetráveis, os bolides parangoléses, os trabalhos rituais e sensoriais das duas Lígia, Clark e, Papa, e os pop-cretos de Augusto de Campos e Valdemar Cordeiro. Ou seja, nos anos 70, pode citar vários experimentos, como o Arthur Barri, o Corpobra, o Nudo Antônio Manuel no Mando Rio, os happenings é, que eu já Tantas vezes aqui, não só de Rogério do Praia e Despinhatari, de mas também é, do, da, do, do, da Galeria Rex. Né? É, é, em São Paulo, um jornal do Estado, um exemplar do Estado de São Paulo, de 20 de novembro de 1976, noticia os tumultos provocados no Sacrosanto Teatro Municipal pela Primeira-feira Paulista de Arte. Alguém urina no palco, esse alguém era Ivaldo Granato. Né? Há uma apresentação dos Desicroquetes e Maurice Vanot, na época dirigindo teatro, defende a liberdade dos artistas, o que era difícil, porque 76 era complicado. A enumeração não é rigorosa, né? é um desenho caótico, mas serve para demonstrar que não temos pouca história no capítulo da arte que mais interfere na vida, que é a performance. A gente não só não tem pouca história, como essa história ainda está muito mal contada, evidentemente, a gente está fazendo esforço, isso é uma coisa que eu repito constantemente aqui, uma das tarefas dos estudos da performance é essa, é construir uma história descolonizada, da, é, que possa perceber, né, inclusive, as, as subserviências né, a, a, e as subversividades, né, produziu o subversível e sub, subserviente que existia nos anos 80 do Brasil. Né? O Cohen começou a pesquisa dele nos anos 80, a gente já falou disso aqui, e é, evidentemente estava se configurando é, uma, novos fatos no horizonte desse momento, e novas perguntas precisavam ser respondidas, e tentar entender em que medida se deu o trânsito entre manifestações artísticas situadas na esfera da transformação formal para manifestações artísticas que não mais entendem transformações formais, sem que estas representem uma transformação também nos indivíduos que as geraram e nos que as contemplam, compreender como se construiu um percurso no qual a principal arte ao vivo, né, que é o teatro, deixou de ser referência para novas gerações, nesse momento isso aconteceu, para novas ações artísticas, de que forma ele acaba por retornar o teatro, talvez sem suas marcas originais, perceber ainda por que não há uma história da relação música-performance, que agora já existe e tão bem contada assim, afinal, até mesmo a palavra performance em inglês pode significar simplesmente o ato de representar um papel, executar uma peça musical, essa é a discussão antiga que justificava em 2004. Tem uma canção do, do, do, do Arnaldo Antunes que diz antes de existir computador, existia TV. O, é, esse verso da canção do Arnaldo Antunes enumera sequências de antes até chegar ao silêncio, que seria, teria sido a primeira coisa que existiu. O silêncio, palavra que dá o título à composição. Embora em fins dos anos 70 e durante boa parte dos 80 somente existisse a TV, isso é um detalhe importante na na, no panorama é, de mídia, o que nós tínhamos era, foi durante a década de 60, década de 70, década de 80, década de 60 é muito cinema, mas a década de 70 e a década de 80, e principalmente na década de 80, o que existia era TV, principalmente, que comandava era a TV, né? era como se o computador já tivesse se tornado pessoal. Ele viria a se tornar pessoal no meados dos anos 80, ainda como uma fabriqueta de fundo de garagem lá do Steve Jobs, né, que viria a ser a Apple, né? É, e somente a gente só receberia o influxo da primeira onda, né, da digitalização do mundo no começo dos anos 90, quando começa a chegar do Brasil ao World Wide Web, né? O computador já existia, por isso as rotinas de operação, sobretudo após a popularização dos sistemas operacionais domésticos baseados em interfaces supostamente compreensíveis para o leigo, fizeram impudir todo um processo que anteriormente necessitava dos meios tradicionais para se realizar. Então, o computador nos anos 80 ainda, é, ainda tem aquela dimensão de uma coisa distante. Entretanto, já se queria uma estética disso, né? já se adotava algo que apontava para isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Eu não sei se eu consegui colocar isso na apresentação. Deixa eu ver. que seria interessante agora ver se isso tem aqui. Ah, não botei. Que pena. Mas é, é que eu tinha... Agora eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu tinha bota... posto uma... Uma, tinha posto uma, uma um conjunto de imagens aqui é, do, do do Kodiak Bashin né mas eu posso falar dele depois um pouquinho e também depois eu vou aperfeiçoar um pouco esse conjunto de imagens aí que eu estou mostrando para vocês vou trazer mais algumas porque essa conversa também não vai terminar hoje e nem acho que precisa terminar hoje. É... Então, a ambiência que aqui se descreve tem muito a ver com essa espécie de tempo vazio, por assim dizer. O momento que parecia exigir uma nova tecnologia que, no entanto, tardava a aparecer. Era... É aí que eu quero chegar. É um tempo de expectativa. Os anos 80 também é um tempo de expectativa, você está imprensado entre uma coisa que já acabou e outra que está por existir, mas ainda não aconteceu. né? É o, o Márcio está dizendo aqui que nos anos 80 tinha aquelas fitas cassete com linguagens basic nos computadores MSX aqui. Sim, o que tinha era basicamente isso, né? quer dizer, a memória, é, é, sustentação, é, a memória que sustentava os precários computadores que existiam que eram na verdade teclados e televisões plugadas num console que era alimentado por fita cassete era um computador da gradiente chamado MSX, né? Daí que ele está falando das das fitas cassete. Eles os dados eram guardados nessas nessas nesses nesses, nesses é, os bancos de dados eram essas fitas cassete. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, não é normal isso, mas hoje aqui está uma zoada, uma barulheira, deve estar vazando aí, vocês devem estar ouvindo. Né? Hoje alguém está fazendo festa, alguma coisa assim aqui por perto. Porque realmente... Ah, talvez a principal imagem que funcione como ícone desse tempo, eu acho, é a, im a imagem videográfica. O tipo de figuração eletrônica gerada pela efêmera tecnologia do videotexto, por exemplo. O videotexto, eu cheguei a colocar até uma reprodução de uma imagem dessas numa revista, numa, numa, na publicação, a gente conseguiu colocar, fizemos uma façanha muito legal na Parachute, a gente conseguiu mandar para o Canadá e foi publicado lá um videotexto, uma sequência de frames de um videotexto do Paulo Leminski. O videotexto foi uma tecnologia que, foi, que chegou... A, a, a se tornar uma coisa muito comentada na época por conta do esforço, principalmente, de Júlio Plaza, que é, convocou muita gente, é, muitos poetas visuais né, dos, já vindos dos anos 70, neles incluídos, Omar Curi, Paulo Miranda, é, vale, é, Valéria Hermann, é, é, é, Arnaldo Antunes, até... É, imagem, Paulo Leminski, Alice Ruiz, uma quantidade enorme de gente produziu para o videotexto. O que era o videotexto? O videotexto é o que até hoje ainda existe isso, que é um, acho que está acabando agora na França, que é o um Minitel, que é um, é um terminal, é um terminal burro. Né? Ele simplesmente recebe informação que é codificada. Naquela época, para você transmitir um texto, ele, a linha de varredura ela é lentíssima, né? a imagem se formava com uma lentidão tremenda. Quando transmitida por telefone. Então aquilo vinha descendo o texto na tua frente. Assim. E, essa, e esse o videotexto foi ele, ele como ele era precário para ser usado como, como uh, meio de comunicação, o que se pretendeu era que o videotexto fosse usado, por exemplo, fosse uma, uma estratégia usada para as pessoas comprarem coisas. Né? Como hoje você compra coisas na internet, né? então você teria um catálogo e você compraria produtos através desse terminal que você teria em casa, que era oferecido pela Telesp. Todo mundo naquela época viu nisso um grande negócio, a Telesp começou a comercializar esses terminais, você pagava um pouco mais, você recebia em casa um terminal que era acoplado ao seu computador, né? funcionava com um modem, né? mas ninguém sabia disso direito na época, e aí você... Tch, tch, tch, tch. E aí, descava, e aí tinha lá, iam aparecendo as opções e tal. Só que a coisa não colou, porque era lento demais e tal, mas para o pessoal... Da criação artística foi fabuloso, né? Ah, a troca ele falou. Da, da eu achei que o Márcio, quando ia falar da, da, da, da fita cassete, eu pensei que ele ia falar disso que o Pul Dora Poo Odra tá falando aqui agora. Que é as experiências de troca de vinil e fita nos anos 80, se eu via mais música junto fora dos shows? sim certamente, quer dizer, isso faz parte daquilo que eu falei também, quer dizer, essa, essa, esse lugar intermediário, a gente não estava nem na, no, no universo da, da, dos anos 70, né, da, da, da indústria de música pop dos anos 70, e também não estávamos em alguma coisa que viria depois, que era justamente essa troca que se dá nos anos 90, essa troca de arquivos, né, essa coisa que vai ser o... Né, o, o uh, aquele programa lá que fazia a troca de arquivos espalhou o MP3 pelo mundo e tal é, a gente estava nesse, nesse espaço intermediário então o que acontecia muito frequentemente como houve um desenvolvimento dessa indústria magnética né de produção de fitas cassete tal o Basf inundou o mercado com fitas cassete então era muito fácil você pegar uma fita com uma qualidade melhor as fitas de cromo né que tinha uma recobertura de cromo que tinha, mantinha, ficavam com uma qualidade melhor a gravação. E aí você ia lá, é a época que aparecem os aparelhos 3 em 1, né? toca discos, rádio e, e, e, e cassete. Né? Então a pessoa comprava um disco, é isso que o Márcio está falando, comprava um disco, gravava para quem pedisse. Inclusive, como a gente não tinha acesso aos discos, é, nos anos 80, aos discos importados porque esses discos, como eu disse já no encontro passado aqui, na, na, na live passada, esses discos só começaram, os discos do Polícia, do U2 e tal, só começaram a chegar no Brasil na segunda metade, quer dizer, a indústria fonográfica só começou a acordar para isso na segunda metade da década de 80. Na primeira metade da década de 80, você procurasse um disco do Joy Division, do Bauhaus, você não achava. O que você podia fazer era pedir alguém, como muitas vezes no New Order, eu fiz isso quem, por exemplo, gravou, eu tenho aqui guardadas com um carinho, umas duas ou três fitas que foram gravadas pelo Skank. O Skank nos gravou muitas fitas lá no Rio de Janeiro. O Skank que foi o criador do, uh, do Planet Ramp, né? o fundador do Planet Ramp, né? que se foi embora muito cedo, coitado. O Skank gravava, assim, fazia sempre... Essas, essas gentilezas, ele era uma pessoa extraordinária, muito gentil, fazia sempre, e havia isso, havia esse hábito entre os punks, da troca de fitas, foi assim que todo mundo começou a conhecer, como é que alguém aqui no Brasil, ainda no fim, no fim dos anos 70, ia conhecer bandas finlandesas, se não fosse através desses expedientes, né? de gravar né? e trocar fitas. Né? Então, a fita essa imagem da fita cassete também é uma imagem muito icônica, né? É, é algo que é difícil de ser percebido por gerações que não viveram esse período. Né? É uma estética pregnante o suficiente, entretanto, para que possa ser lembrada por qualquer um que tenha presenciado aqueles anos. Daí que a gente, quando fala disso, sempre pessoas que viveram isso lembram-se imediatamente desses detalhes. Porque é um negócio marcante, inclusive nesses álbuns de retrospectiva dos anos 80 e tal, isso sempre aparece muito destacado constatável através de imagens televisuais, cinematográficas, de produção gráfica e outra. Os primórdios da live art em São Paulo, portanto, estão permanentemente marcados pela signagem da televisão, que é o termo que o Despen Atari usou é, é, para designar essa, atmosfera, essa, essa semiosfera da televisão né? e do vídeo. Quer dizer, é uma época do, da mídia magnética, né? O vídeo cassete, que na verdade só pega depois, já vai pegar depois dos anos 90, o, o vídeo cassete vai se disseminar no Brasil é nos anos 90, né? antes custava muito caro. É, o vídeo cassete e o, o, o, a, a fita cassete de áudio só são tecnologias magnéticas. né Então, o salto que a partir dos anos 90 a gente vai vivenciar é o salto para tecnologia de armazenamento digital, o salto de abandono definitivo do analógico, né? que não foi abandonado. Né? E aí, eu, é, porque, porque se trata de vídeo, a razão da presença de outro interlocutor nesse texto, um artista que fundiu o vídeo a performance, que é o Otávio Donassi. E eu vou citar a primeira frase dele, agora é o Donassi falando. Fazendo um pouco de história aqui, uma das primeiras coisas que eu me lembro na área de performance seria o Madame Satã e o Zé Roberto Aguilar, fazendo aquela performance da Melancia, o rock da Melancia. Isso era o Aguilar e a banda performática. Na verdade, ontem, uma live aqui, a gente conversando com o Aguilar, ele contou histórias anteriores a isso. Né? Eu ia botar também, acabei me passando disso, eu ia botar a imagem aqui da, do Aguilar e a banda performática, né? acabei não colocando. Acho que não, engraçado, porque eu tinha a impressão de ter colocado, mas não coloquei. Acabei colocando essa imagem aqui, né? que é de um dos shows punk do, daquela época né? do, dos anos 80 em São Paulo né? deixa eu mostrar para vocês eu pensei que eu estava mostrando e não um estava um show de lançamento do, do disco de Inocentes é, Inocente Ratos de Porão e Dose Brutal esse foi um, é, um, um dia em junho de 83 que deu treta né? que deu pancadaria lá na PUC, que deu confusão né? é, e eu tinha posto também essa figura aqui que depois a gente vai voltar a ela. Por enquanto, a gente não vai falar dela. É... Então, ele cita o Zé Roberto Aguilar né, e a, a, o Madame Satã. E, de fato, o Madame Satã é, é justamente esse lugar de convergência, né? No seu roteiro sobre os anos 80, compreendidos nos termos da passagem de eros a tantos, Renato Conha assinala na alvorada do punk, em Inglaterra e Estados Unidos, o desenvolvimento inicial da Live Arts. A música é a principal linguagem de propagação do punk e do New Wave. Sendo um momento marcado pela releitura, várias referências da arte do século XX são convocadas para uma espécie de cena que não é mais tão somente musical, pois não exige necessariamente esse conhecimento, Teatral, pois embora faça os elementos teatrais, esse não é o foco principal, o coreográfica, todos os elementos de dança são espontâneos e não programados. Ou seja, de algum modo também nos anos 80, nessa, nessa fonte inicial, eles desconstróem todas as formas anteriores de formulação artística, né, num movimento muito semelhante àquilo que o, o Dada vai fazer. E eu estava aqui é, preparando essas coisas. Eu peguei um dos fãzinhos de Madame Satão, de número é, 20, e aí tinha uma reportagem sobre, é, naquela época a gente mal sabia disso, da existência dessa banda Cabaré Voltaire, então eles fazem uma coisa muito típica do, do Fonzini e Madame Satan, eles colocam uma, a capa do disco do Cabaré Voltaire, né, que hoje é conhecida, mas a gente não sabia de nada nessa época, e aí fazem uma matéria sobre o Cabaré Voltaire, não a banda, mas o Cabaré Voltaire de... 1916. Eu fiz um movimento semelhante recentemente. Mandei um texto para a Alemanha é, agora no ano passado. Teve 100 anos da Bauhaus e aí eu fiz um texto sobre a banda Bauhaus e o, o a Bauhaus escola, né? A gente que hoje não conhece a Bauhaus escola conhece a banda Bauhaus. É, a gente, na época, mal conhecia a Bauhaus Escola, não conhecia a Bauhaus Escola direito, e a gente via o logo da Bauhaus na capa do disco do Bauhaus, a banda, e a gente pensava que aquilo tinha sido inventado pelo pessoal da Factory, que era a gravadora, que, na verdade, era um pessoal fanático pelos construtivistas dos anos 20, copiavam tudo, plagiavam mesmo, literalmente, isso, faziam o que o Haroldo chama de plagiotropia, né, um deslocamento no tempo dessas no espaço-tempo dessas coisas e punham elas em outros lugares. Isso era muito bacana, porque a gente vivia o tempo todo num tempo suspenso, que era uma convergência de tempos diferentes. Né? Isso está muito presente nesse artigo do, do, sobre o, o Cabaré Voltaire, o Cabaré Voltaire de 1916 de Zurique. Vejam como o autor do artigo, que não, não coloca a assinatura, mas provavelmente era o Wilson José, que era quem mais escrevia os textos do, do, do fanzine Madame Satan ele diz assim, se você é um daqueles sujeitos que se veste de preto e arrebite, e pensa que é muito ousado só porque estupra sua avó uma vez por semana ou porque escuta Hardcore e já viu um vídeo do um clipe do Sid Vicious garoto, sinto muito decepcioná-lo, mas ousados, na verdade, eram aqueles caras que se reuniam no cabaré Voltaire há exatamente 70 anos atrás em meio aos tiros da Primeira Guerra Mundial, e xingavam o público de idiota ou de vaca sagrada, isso quando a coisa toda não degenerava numa pancadaria pior do que a porta do Madame Satã em noite de lua cheia. Eu gosto muito desse começo, isso é 1986. Né? Eu Gosto muito desse começo porque você vê que isso criava uma sincronia entre épocas diferentes e criava uma espécie de irmandade com outros tempos, né? E não deixava acontecer essa fragmentação que a gente estava falando aqui antes, né? De épocas diferentes e a, a, a, a captura, né, que o Zikmix Mix estava falando aqui, a captura, né, do das coisas pelo pelo pela pela pelo empreendimento capitalístico, né? Então, é... Essa, essa, várias referências da arte do século XX são convocadas por uma espécie de cena que não é mais tão somente musical, não coreo, não somente coreográfica, não teatral, essas referências informam a visualidade gráfica, o caso da relação que o anti-design Dada e aquele praticado nos fanzines punks, aliás, é, hoje é objeto de estudo na área de design gráfico de Joseph Brod, que foi um, um iniciador disso com uma revista que hoje é lendária, chamada The Face, na Inglaterra, que trouxe é, referências do, da, das vanguardas russas. Né? Tal resu resultado é documentado no videoclipe, um novo formato no qual Renato Cohen percebe a tendência a imitar o processo onírico. O resultado pode ser chamado de surrealismo eletrônico, termo que também foi usado pelo Arlindo Machado. E tem um detalhe aí muito importante, porque surrealismo relaciona-se com o sonho, naturalmente. E a prática do sonho, a, a, a, a lógica do sonho é a lógica de justaposições, é a lógica que resulta da colagem, né? você retalha as coisas em pedaços e junta esses pedaços numa nova ordem caótica, eles têm relação, mas essa relação não é explícita. Né? Então, essa ordem do sonho também era a ordem da organização da própria cultura. Né? Então, é quando você montava uma banda, fazia... e essas coisas aconteciam sempre simultaneamente, quer dizer, todo mundo tinha uma banda, todo mundo fazia um forzinho, mundo... a lógica era a mesma, era sempre do recorte e cola, e você mesmo fazia o do it yourself, Yourself, né? você mesmo fazia as, a sintaxe de ju, por justa posição, né? de elementos diferentes. Né? Então, por isso é que o Renato fala dessa sintaxe por justa posição, no próprio. Uh, a, a, a lógica, ele gosta de usar o termo da colagem, a lógica da colagem, né? que é a lógica, ele diz que a lógica da performance é a lógica da colagem. É como a história lá né? que a gente viu aqui do do, do Nassi, né? quer dizer, o que, que significa botar né, uma, uma televisão na cabeça, né? são duas coisas, eu estou com a televisão na cabeça, né? são duas coisas que é, não, tem, não tem aparentemente relação entre si, né? ou que são antagônicas em alguma medida, quer dizer, todo o processo que o Donace teve que inventar para fazer adaptação disso que nunca foi construído para estar no lugar onde está ali, né, na cabeça dele, nessa né, adaptação com o capacete, tudo isso, e até chegar a essa figura cujo rosto é uma tela de televisão, isso tudo é um processo que diz muito dessa, dessa situação da, da, da colagem mesmo. Né? Ah, e o um videoclipe, claro, o próprio nome está dizendo, é um, já tem esse retalhamento, né? O videoclipe converte-se não somente na mídia ideal para o registro da efêmera performance, o mesmo a construção de uma específica. Aliás, o videoclipe, nos anos 80, contraria é, coisas que eram práticas dos anos 70. Nos anos 70, o videotape é usado para, pela performance. né? Ou seja, Vitor Conte, é, é, Vitor Conte principalmente, mas também outros artistas, Marina Abramovic, Outros artistas vão usar o videotape, mas para fazer o registro de longas, longas ações, ações demoradas, né? é, Assim, para reutilizar o selo. É. É, é, eles vão usar é, a lógica da, da, da filmagem da performance, é a, a lógica, da, no caso da performance dos anos 70, de ações longas. Né? Isso é descrito pelo Arnino Machado no livro... Made in Brasil, ele fala dessa primeira geração uh, do vídeo do vídeo e da videoarte, que é a geração que usa o, o magazine né, do, do, do cassete de forma muito extensiva. Né? Ela toma todo o tempo, você tinha um recurso é, com vídeo que você podia gravar na velocidade SLP e você fazia render uma fita que era de 60 minutos, ela rendia 90 minutos, naturalmente, com queda de qualidade. Né? Essa, essa, essa capacidade né, do, do vídeo de capturar o tempo, a densidade do tempo né, da, da produção temporal, ela vai se modificar nos anos 80, porque nos anos 80 entra em cena a edição, o corte. Né? E aí, então, a lógica também do, da, das, das próprias performances dos anos 80 já é uma lógica do corte também, da montagem, da colagem. Né? E muitas vezes os performances vão trabalhar nos videoclipes. Né? Também, também será o termo de referência para a criação dos novos produtos seguindo a mesma lógica. De forma que um, se um artista plástico como o José Roberto Aguilar, no início dos anos 80 cria uma banda chamada performática e faz um rock da melancia, nem o rock, nem o adjetivo da banda são deslocados, já que progressivamente essa rede de produção de fusão baseada na mídia videográfica se espalha rapidamente. Né? Ao mesmo tempo, a atitude valorizada no gesto de misturar pintura com música numa banda de caráter performático trazia naquele momento a singular qualidade das coisas inusitadas e dessa ideia de sonho, né? de você juntar ao mesmo tempo está rolando som, ao mesmo tempo tem alguém pintando, não é? Tem alguém fazendo alguma outra ação, enfim. Essa era uma equação que não fechava, entretanto, porque simultaneamente ao momento descrito de por Donás, que é do início dos anos 80, eu ainda estava estudando letras do Rio de Janeiro e costumava andar com a turma do, do, das artes visuais. E aí, a gente foi a um evento no MAN, Rio de Janeiro, que proclamava a volta à pintura. E nessa mesa redonda expunham seus motivos artistas como o próprio Aguilar, Ivaldo Granato, Luiz Áquila, Rubens Gershwin, Carlos Zilha. Engraçado que eu, eu não me lembrei de perguntar isso para ele ontem, mas vou perguntar depois. Dos que eu me lembro, né? É nessa mesa, né? que era essa mesa da volta à pintura. Seja aprofundando elementos do geometrismo das décadas anteriores, seja militando dentro das correntes da assim chamada arte conceitual, o mesmo ainda fazendo uso aplicado da pintura, todos eles, no entanto, proclamavam a alegria de voltar à arte pictórica. Quer dizer, havia claramente naquele debate uma espécie de alegria pela regressão. Né? Ah, Que bom que a gente vai poder pintar de novo, não é mais aquela coisa da obrigação de fazer algo que seja tecnologicamente avançado e tal. E mais de produzir sem nenhuma conceptualização, isso era o mais importante. Quer dizer, estavam ali representantes da geração conceitual que estavam loucos para se livrar do conceptualismo. Né? Isso é uma coisa que, de tempos em tempos, gente, que foi muito importante num determinado momento, depois, um determinado movimento, depois eu era muito jovem e protestei contra isso, mas depois eu entendi que isso acontece com muita frequência. Você se enjoa daquela fórmula e quer fazer uma coisa que às vezes. É, retrocede a uma linguagem anterior. E mais, sem produzir, sem nenhuma conceptualização prévia, sem plano e sem metas, eu me lembro do de Granato subir na mesa e tomar banho de água mineral, ironizando a solenidade do evento. Eram feitas declarações iconoclásticas contra referências fundamentais da arte recente e nós, muitos jovens, ficávamos bastante desconfiados daquilo. Na verdade, eu tô falando isso aqui, mas... Eu, principalmente, fiquei muito desconfiado. Meus amigos que estavam presentes lá, o Jovem Arte, depois viria integrar essa esse pessoal é, de uma forma, inclusive, muito singular dele mesmo, né? com a pintura usada conceitualmente, isso foi muito pouco compreendido. né? E um outro menino que depois eu nunca mais soube dele, o Fernando Moura, que também que fazer cinema na época. né? A gente ficou incomodado com essa história, mas eu, pessoalmente, fiquei mais ainda. Né? Estava começando a onda da transvanguarda, do neo-expressionismo, e nós seríamos parte disso, finalmente. Um dos amigos que compunha o nosso grupo, o Jorge Duarte, já falei aqui, viria participar da Mostra Como Vai Você, Geração 80. Né? A Geração 80, por exemplo, eu cheguei a fazer uma performance de encerramento da Geração 80. A Geração 80 foi uma, um evento que teve hoje, você ver as coisas escritas e os comentários a respeito, foi uma exposição que foi muito mais performance do que exposição, porque ela, na verdade, era muito mais o agito, a badalação em torno do acontecimento do que propriamente. Havia uma quantidade imensa de pinturas, né, de trabalhos, mas quase todos eles, uma boa parte deles, sucumbiram ao tempo. Né? Isso faz lembrar, por exemplo, a 18ª Bienal, que teve aquele corredor imenso que a Sheila Lerner fez de pinturas, Muitas dessas pinturas estão completamente esquecidas. A questão ali, e a gente ficava muito irritado com aquilo, mas na verdade a questão ali era outra, a questão ali era uma mudança de comportamento, era um interesse por um outro tipo de coisa. Havia algo da cor, da ordem da cor, da expressividade, feita com o corpo todo sobre a tinta e tal, que é alguma coisa que quem filtrou maravilhosamente isso, e continua fazendo isso até hoje de forma excepcional, por isso que durou um tempo, é o próprio Aguilar. Né? havia essa demanda disso nessa época o, o Granato também entendeu isso a maneira dele né? mas a, eu diria que quem é, compreendeu profundamente deu um sentido a isso de continuidade e ao mesmo tempo de ruptura foi o Aguilar, com certeza a equação que não fechava que eu estava falando antes era que fazia com que as variáveis de áreas diversas se aproximassem Juntava artistas cuja militância na vanguarda estava ligada a vertentes construtivas da pesquisa formal, com outros vinculados às práticas de cunho comportamental. Essa, essa, isso que eu estou falando aqui, da, da, da fórmula, a equação que não fechava, é uma coisa que eu, hoje em dia, começo a entender um pouquinho mais. Né? É, e quem tem me ajudado a entender isso, e amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso também, lá na Casa das Rosas, quem tem me ajudado a entender isso é o próprio Haroldo de Campos, que é, escreveu muitas vezes sobre isso. Isso é um, é um assunto que volta sempre nas coisas que eu falo. É, eram juntados artistas cujas militâncias na vanguarda estavam ligados à vertentes, como eu já falei isso, com outros vinculados à prática de cunho comportamental derivadas do surrealismo do Dada, filtradas pelo punk New Wave e concentradas em um espetáculo que trazia a nascente expressão multimídia. Né? O espetáculo multimídia. Né? É muito, era muito comum essa expressão. A história contada por Renato e Otávio Donassi não diverge fundamentalmente. 1982 é o ano que, na visão do, do Renato Cohen, marca a consolidação da performance por aqui. Vejam só. Ele cita artistas como Aguilar, o Granato, a Denise Stoclos, que realizava experiências cênicas diferentes do que se acompanhava no teatro, e são palavras do Renato, e, em seguida, colocava a sua atividade de animador cultural no Sesc Fábrica da Pompeia, então, recém inaugurado, com uma perspectiva privilegiada que lhe permitiu acompanhar eventos fundamentais naquele momento. Alguns deles, ainda em 82, seriam o primeiro Festival Punk de São Paulo, o começo do fim do mundo, já mencionei aqui, e o primeiro evento de performances... Ele chamou no livro primeiro evento de performance, mas foram as tais é, noites de performance. Né? Na, na sua cronologia, segue-se o ano de 84, quando apresenta já no citado Madame Satã, a performance tarô, Rotator. ator Eu só comecei a frequentar o, o Satã no ano seguinte, né? então não tive oportunidade, talvez. Eu, eu falei na live passada que eu talvez tivesse visto, cruzado, mas certamente não. É, o Donácio falando novamente, a palavra performance estava mais viva naquela época do que está hoje. Essa história de trabalhar com música começa muito antes, já lá nos anos 60, com o Nandim Pike. Ele trabalhava com sintetizadores, ele é um músico, e de fato ele estudou música com o John Cage. As performances do Pike eram performances musicais às quais ele acrescentou vídeo ele chega aqui nos anos 70 através das bienais e exposições. Eu me lembro de ter visto no Vídeo Brasil o trabalho Video Garden numa instalação. Não houve performance do Pike no Brasil, mas tinha o Aguilar e o Granato que faziam performance multimídia, eletrônica, que me interessou a vídeo performance. Então, é, aí entra um, um componente que é, é interessante assinalar também, que é o começo da institucionalização dessa linguagem do vídeo através do Vídeo Brasil. Quer dizer, o Vídeo Brasil é um festival, que existe até hoje, hoje é um festival de arte contemporânea, mas que começa como um festival de vídeo. Vejam que o, talvez um dos mais importantes festivais de arte contemporânea que acontecem no Brasil ainda hoje é, inicia-se como um festival de vídeo. Né? E antes dele não existia nada parecido com isso, o que existiam eram os festivais de cinema, tanto que quando o Vídeo Brasil começa, esse é o, o próprio Donácio me contou em outra ocasião, a, a parte de vídeo ocupava um cantinho ali na entrada, né? e o festival era voltado principalmente para o cinema. Vocês, então, calculem como foi difícil para a geração que fez o cinema forte, que foi o cinema dos anos 60 e dos anos 70 no Brasil, enfrentar uma nova geração que vinha armada com câmeras né, e microfones daquela, daquele instrumento que era considerada a máquina de, do diabo, a máquina do, do, do capitalismo mais diabólico. Né? Então, isso realmente deu um choque, produziu um choque muito grande. Houve uma resistência muito grande ao vídeo no início e todo um trabalho de desprestígio, inclusive de descaracterização da linguagem do vídeo. Né? É, cruzando os dados... A persona travesti três loucada. Vamos lá. Que persona travesti três loucada é essa? Está né? aqui. A persona travesti três loucada. É, que é, passeando em uma favela nas marginais de São Paulo, vivida por de Granato, num vídeo da TV Tudo. Né? Esse vídeo, deixa eu ver aqui na nota, se eu botei aqui. A, é, a personagem safada de Copacabana, que foi se desdobrando em vários lugares, diferentes registros. Esse aí é um trecho do vídeo da TV Tudo que se chama Heróis da Resistência, com S. Né? A TV Tudo teve essa característica de ser, um é, às vezes, a meu ver, às vezes um pouco é, exageradamente, às vezes muito acertadamente, mas um pouco... Uh, irônica com a nossa indigência cultural mesmo, né? Mas às vezes também me parece que estava assim correndo o risco de é, perigosamente cair na, no preconceito social, né? Então eu eu vejo esses vídeos como eras da resistência hoje em retrospecto, né? Uh, com um certo olhar um pouco crítico e eu tenho certeza também que o Walter o Tadeu de certo modo também pensa assim não é é uma é uma visão irônica típica dos anos 80, e isso é uma outra coisa que tem que ver com o humor dos anos 80. Há muitas coisas que a gente hoje olha em retrospecto produzidas para a televisão porque essa linguagem era alternativa mas rapidamente entrou na televisão só para explicar, nota de rodapé, TV Tudo era uma das, das produtoras mais importantes, junto com o olhar eletrônico, para as produtoras principais, né? a Conecta Vídeo, olhar eletrônico, TV Tudo, tem mais alguma, para as produtoras principais de vídeo do, no, nos anos 80. Isso era totalmente underground. Né? E esse que vocês estão vendo aí, vestido de mulher e Valde Granato, fazendo a persona safada de Copacabana, que, na verdade, é uma figura escalafobética, um, um travestimento ridículo que ele produz, que tem o seu tanto também, né, é, é, eu diria, não sei se propriamente preconceituoso, mas de uma, uma, um tratamento um pouco desastrado disso, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, né, é, uma, é uma figura ambígua realmente, né, da safada de Copacabana, que é foi improvisada ali numa numa favela de madeira de, de barracos de madeira que existia ali próximo ao Rio Tietê. É, poderia ser desdobrada na outra que ele apresentou no debate do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro essa figura. Na verdade, por isso que eu estou falando que eu sempre tenho muito cuidado ao falar dessa coisa de uma de um possível uma possível postura né, ou conservadora ou, ou talvez homofóbica da, da, da, da figura de Ivaldo Granato notem bem, eu não estou dizendo que ele era homofóbico de modo algum, mas a, as ilações que podem se tirar disso podem ser, tem muito que ver também com o fato de que a gente está descontextualizando essa imagem, né? porque quando você assisti, assiste outras pe performances do de Granato e mesmo quando você via ele ao vivo quer dizer, quem teve a oportunidade de ver, aquilo que ele usa como elemento, digamos, cênico, comportamental, performático, na, na safada de Copacabana, é muito ele mesmo. Né? E ele usa a, o me a mesma gestualidade, até as mesmas desmorregadas, falando também em outras situações. Ou seja, na verdade, aí está um atravessamento, por isso que é uma persona e não um personagem, tem um atravessamento do próprio, da própria persona de alucinada do próprio Ivaldo de Isso, esse, esse, esse dilema que eu estou colocando aqui, ele pode ser discutido também em relação a vários outros artistas de várias outras nacionalidades, porque essas coisas estão todas é, como um, um, um abalo sísmico, elas estão todas se, re, se remexendo, né? Porque também está havendo aí todo um esforço no sentido de se ultrapassar todas essas é, situações, não é? é de, de preconceito, que acabam enfrentando né, é, no começo dos anos 80 um inimigo muito forte e muito terrível, que é a AIDS. Né? Quer dizer, essas coisas todas também têm uma reviravolta em determinado momento. É, anos mais tarde, vendo esse vídeo, eu entendi melhor aquele evento. Quer dizer, depois, quando eu vi as outras performances do... do, do do Granato, eu entendi melhor aquela que eu tinha assistido inadvertidamente no debate lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Diz ainda o Donácio, eu vou ler só, mas essa passagem fechar, eu me lembro, eu devia ser muito jovem, isso foi no início dos anos 70, isso é o Donácio falando. Mas seria a imagem mais remota de uma performance para o Donácio, ele sempre lembra isso, que era a imagem de um negro que fez um striking na São João. O que é um strike hoje muita gente não sabe. Você arrancar a roupa e sair correndo pela rua, né? Isso foi uma coisa que ficou numa certa, foi uma certa modinha, numa certa época, não é a mesma coisa que você fazer aquele aquele protesto da bicicleta pelado, nem de fazer desfile como as femem, tudo isso não. É, uma coisa de você dar um susto, né? É um quase um flash mob, não é um flash mob, mas é uma situação de surpresa, né? Você arranca a roupa e sai correndo, né? Uh, e ele teria feito isso, mas muito antes do striking né? ele corria pela rua nu, né, quebrando vitrines com uma barra de ferro né? e na verdade o que ele está dizendo era um morador em situação de rua que teve um, um surto, né, arrancou a roupa e saiu quebrando as vitrines com a barra de ferro ele diz aqui isso é, é claro que aquilo foi visto no mínimo como uma birutice isso eu me lembro que me marcou foi só uma notícia de jornal mas eu me lembro que era a época do strike, eu estava próximo disso, quer dizer, na cabeça do Donato ficou como uma espécie de proto-performance, quer dizer, a performance estava muito nitidamente relacionada na, nas nossas percepções nos anos 80 com esses eventos extraordinários e com essa coragem do acting out, né, de você fazer uma ação pública. Né, e isso ah, de um receio inicial no começo dos anos 80 havia, foi se transformando numa espécie de quase obrigatoriedade. Né? Então, havia, depois de um certo tempo, havia até uma certa disputa de ver como, o que, que você, o que cada um fazia de mais estrambótico possível diante de um público. É, nessa época da, do, do, do striking, nos anos 70 ainda, né, aparece no Festival de Inverno de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Living Theater e ainda era o auge da ditadura militar, e se tornou lugar comum dizer que, enquanto no Brasil vivíamos o ápice da repressão no exterior, vivia-se apoio apogeu do liberalismo, dos hippies, da contracultura, etc. O ponto de virada, porém, parece ter sido o meio dos anos 70, quando se inicia o tal do processo de abertura lenta e gradual do governo Geisel. E aí de volta novamente o Donácio dizendo, a partir de meados dos anos 70, as coisas iam sendo cutucadas e aconteciam pequenas aberturas é como você ter um pai muito severo que você vai forçando aos poucos ele cede foi indo até explodir no auge nos anos 80 é, eu acho que a imagem dele é boa no sentido de que para nós era um pouco isso era como se fosse um, o grande pai que estava contestando né isso foi descrito também é, num, num filme recente que eu vi argentino também se falava um pouco sobre esse tipo de situação como um pintor no caso e o de Granato chega à performance. Né? E outro dia, diz o Donácio, eu outro dia estava vendo a cronologia de suas obras e ele sempre introduziu a performance como parte do seu trabalho, geralmente nas vernissagens. Eu vejo que isso era uma espécie de estratégia de divulgação no início. É, na época que eu escrevi esse texto, havia um, salto, um site sobre a obra do Granato, ele está sendo recuperado, essa obra, agora. E aí, você, quando você procura pela obra dele, você percebe uma quantidade enorme de trabalhos performáticos que remontam ao fim dos anos 60. Chama a atenção, por exemplo, eu não... ah, deixa eu ver se eu coloquei aqui o, o, o, a Filipeta dos Mitos Badios, eu devia ter posto, não, não consegui colocar a Filipeta, mas vou ficar na dívida disso para a próxima, para a próxima vez aqui baixar isso aqui, remover isso aqui, da próxima vez eu trago um, uma, uma, outra, uma outra imagem, né, da, uma, uma outra apresentação com a imagem do, dos mitos vadios e falo um pouquinho mais disso. Né, o mito vadios é, foi um evento ainda no final dos anos 70, do qual participaram entre outros, Gabriel Borba, o próprio Granato, Barry, o Elliot Sica, Antônio Dias, Liz Papi, Claudio Tosi, Rubens Gershman, Oney Cruz, Greta Portilhos, entre outros. E, e, e tão cedo como 1974, vejam só, é, o Museu de Arte Brasileira da FAP já publicava um texto de análise da obra do Granato, do assinado por Carlos von Schmidt. Quer dizer, o Granato tem realmente essa precedência. Né, se considerarmos que a obra dele é toda marcada por essa questão da performance, né? mas está dentro, muito situado, dentro da, da concepção da performance como um gênero dentro das artes visuais. Né? E isso, efetivamente, há de se modificar. Para que eu não esqueça, é, antes de terminar, ia mostrar dois, duas publicações que é, até ontem a gente falou muito sobre isso, que são Uh, dois eventos, dois livros, né, que também são dois eventos que o, que o Aguilar fez. Esse aqui, primeiro aqui, esse aqui. Primeiro, A Divina Comédia Brasileira, é uh, uma performance do Aguilar que tinha um roteiro, que é uma peça mesmo, né, e que está toda ilustrada com desenhos do Aguilar. Ele escreveu essa peça, é uma peça muito interessante, né, e que tem... É uma espécie de. É um, é um, tem personagens como Arthur, Makunaíma. É muito. é muito tem, tem, são, Na verdade, é uma coletânea de peças, né? porque é, tem o Circo Antropofágico, né? tem a, o Nascimento do Sol, Arthur no Brasil, é incrível a incrível história de U e a Divina Comédia Brasileira, que é o que dá nome ao livro. São uma coletânea de peças dele, em que ele é muito influenciado. Olha ele aqui ao lado do vídeo, nessa época, né? muito influenciado pelo Zé Agrippino de Paula, grande amigo dele, que era também um autor teatral. E aqui a Divina, a Revolução Francesa de Aguilar, a gente lembrou ontem também, que foi um extraordinário evento que aconteceu no Pacaembu, né? é, nos anos 80 também, em que foi a, a comemoração, acho que foi, não sei se foi 86, 87, 87, não, 89, 100 anos né, os 200 anos, perdão, da Revolução Francesa, 1789, 1989, 200 anos da Revolução Francesa, eles fizeram Revolução Francesa de Aguilar, quem participou, Sérgio Mambete, Zé, Zé, Zé Celso, quem mais? Tem umas, várias figuras aqui, né, não sei se está citado aqui, mas, enfim, é uma encenação mesmo da Revolução Francesa, que tinha elementos de televisão, era um negócio incrível. Acho que tem trechos disso aqui no YouTube. Com isso, eu vou encerrando hoje a, a live de hoje, e vou deixar o gancho já para a próxima. para a continuidade da nossa conversa, que é esse gancho aqui. Walter Zanini. Isso aqui é um livro saído recentemente. É, pela Martins Fontes, né? acho que é, junto com Itaú. Deixa eu ver aqui. É, a Martins Fontes, sei lá, WMF, né? É, é, Martins Fontes, Itaú, é, Zanini, vanguarda de materialização. Esse é o cara que tem que ser muito lembrado. Ele era o curador da Bienal no ano de, em que aconteceu a. 17ª Bienal de São Paulo, que tinha como nome Interarte, está aqui o catálogo geral né, da Bienal de São Paulo, 14 de outubro, 18 de dezembro de 1983. Muitas das coisas que eu estou falando aqui passaram por isso aqui, a gente vai voltar a isso aqui outras vezes, né, esse catálogo geral da Bienal de São Paulo de 83, bienal que, em que eu estive lá, inclusive, eu acho que foi a primeira Bienal que eu fui, e tudo isso a gente deve ao Walter Zanini. Zanini é muito importante e não muito esquecido. Eu acho que é importante mencionar o Zanini. Procure esse livro, né? é um cara é, importante. Sim, Márcio Gibson. O Flávio de Carvalho foi o pioneiro da performance no Brasil. E adivinha quem foi que trouxe à tona isso nos anos 80? Novamente, Walter Zanini. Nesse catálogo que eu acabei de mostrar para vocês, está lá. É, coletada, inclusive a retrospectiva, a primeira grande retrospectiva da obra do Flávio de Carvalho nos anos 80, que vai ser justamente essa retrospectiva feita pelo Walter Zanini, né, o grande Walter Zanini. Bom, gente, é isso é, por hoje e a gente continua, na semana, na semana que vem não, daqui a 15 dias, com mais uma live de estudos da performance para falar mais coisas sobre a performance dos anos 80. Espero vocês lá, quem acompanhou hoje, muitíssimo obrigado, daqui a pouco vocês veem essa live no YouTube já gravada. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.